Eu acredito que a comissão especial do impeachment, ela marcou um momento histórico da vida política e administrativa do nosso país. Né? Nós instalamos a comissão no início de abril de 2016, né? foram é, indicados 21 parlamentares como titulares e 21 suplentes. Né? Eu tive a honra e a satisfação de ser indicado por todos os líderes e por todos os membros da comissão por unanimidade para presidir e isso fez com que aumentasse é, a minha responsabilidade de conduzir da melhor forma a presidência da comissão especial do impeachment. Logo que assumi, eu defini algumas premissas que eu considerava da maior importância para conduzir esses trabalhos. Eu defini que teria um comportamento absolutamente imparcial, porque era um processo jurídico e um processo político. Mas eu tinha que levar em consideração é, exatamente o aspecto jurídico da questão, para que o julgamento fosse conduzido com a maior seriedade, da forma mais justa possível. Defini também. É, que daria a defesa na época da presidente Dilma o máximo de direito de defesa aos seus advogados, inclusive em momentos em que aquele direito de defesa não havia previsão legal. Então, por ofício eu definia e acredito que os advogados é, ficaram satisfeitos do ponto de vista profissional de ter o mais amplo direito de defesa naquele processo. E a última definição, como premissa também, foi não permitir que uma maioria tão grande, você tinha, como os titulares afora o presidente, você tinha 15 senadores de um lado e, e cinco do outro, ou seja, 75 a 25, então eu deixei claro que não permitia que a maioria sufocasse a minoria, tinha que haver um equilíbrio no julgamento e tive muita sorte né, de conduzir durante quase 100 dias esta comissão, tivemos reuniões de quase 15 horas seguidas, né, porque eu entendia que se nós não fizéssemos esse esforço, esse sacrifício, não terminaríamos o nosso trabalho na, na época prevista. E como todos nós sabemos, aqui no Congresso Nacional, Câmara e Senado, uma, uma comissão especial ela tem dia para começar, mas não tem para terminar. E logo na primeira reunião da comissão, eu apresentei o, o regulamento que nós íamos seguir e já defini o dia que a reunião ia terminar, ou melhor, o dia que os trabalhos da comissão iam terminar e terminou exatamente naquele dia. Mesmo eu sendo presidente daquele colegiado, eu estava presidindo companheiros, ou seja, estava presidindo iguais outros senadores e senadoras, né, com a mesma condição política. Então por isso que havia uma necessidade que eu adotei o máximo de conciliação, o máximo de entendimento, o máximo de respeito ao pensamento de cada um, sem, contudo, perder o controle da presidência da comissão. Então, isso foi uma coisa que eu considerei muito importante e, e consegui ter sucesso agindo dessa forma, com muita moderação, com muita paciência e com muito respeito. É, a bancada do PSDB, por direito, tinha direito à indicação do relator. E eu posso confirmar né, para todos os telespectadores, para todos os brasileiros, que foi a melhor escolha que o PSTB poderia fazer. Antônio Anastasia é um senador muito sério, também muito moderado, e um senador muito preparado e competente para aquele trabalho de relatoria. Por isso que ele teve muito sucesso no seu trabalho. Então, havia a contestação, mas, ao mesmo tempo, um respeito muito grande pelo comportamento do senador Anastasia. Portanto, foi uma escolha muito acertada e eu tive muita honra e muito prazer de trabalhar juntos com o senador Anastasia. É, no processo em si, o Congresso saiu fortalecido, né? porque exerceu o seu direito, né, seguiu rigorosamente o que estava previsto na Constituição Federal, na lei 1079 de 1950, que define os critérios do processo de impeachment né? e seguimos também a DPF do Supremo Tribunal Federal, a 378, além de, a todo momento, a gente precisar do socorro do Código do Processo Penal e do Código do Processo Civil. Então, foi um, um trabalho totalmente respaldado pelos instrumentos legais do nosso país. Agora, a questão política é outra coisa, porque... É, é, os contras e a favor, cada um tem uma opinião divergente. Agora, o que eu posso dizer e confirmar é que nós fizemos o processo seguindo rigorosamente, repito, as leis do nosso país e, indiscutivelmente, foi um processo traumático, porque o processo em si ele já define claramente, porque a importância histórica do Congresso afastar um presidente da República é, é, exercendo o seu mandato é realmente muito traumático em qualquer circunstância. Durante a presidência na comissão especial eu retirei no exato momento não é, é todas aquelas expressões que seriam depreciativas em relação a um lado ou outro. Eu contive isso, porque isso é mais ou menos, é, como em qualquer atividade humana, num é? jogo de futebol, por exemplo, se o juiz não contém os excessos dos jogadores logo no início, termina acontecendo é, muitas faltas, muita é, violência em excesso, expulsões, etc. E tal, sabe? Então, eu tive esse cuidado de, logo no momento, no início, quando surgir aquelas expressões mais depreciativas em relação um lado ou outro eu retirar da ata declarando que estava retirado e que não permitia que expressões chulas fossem usados eh, durante os trabalhos da comissão especial do impeachment né? então foi uma coisa também que foi uma providência que também que deu um bom resultado esse projeto que eu apresentei no início é, do ano legislativo, que eu tinha intenção que fosse o projeto número 1 de 2017, terminou sendo o 2 de 2017, né? eu considero um projeto importante porque eu aproveitei a experiência de presidir a comissão, eu identifiquei com muita clareza quais as necessidades de uma nova lei, né? e para inclusive você ter uma lei que ao mesmo tempo fosse um instrumento legal e também se visse quase como um regulamento que, que, que você, para definir o rito de trabalho de um processo de impeachment. Como você bem falou e eu também já tinha falado aqui, nós nos socorremos da Constituição, da Lei 1079 de 1950, da DPF do Supremo Tribunal Federal, não é? É, da Experiência de 1992, e, e também do, do, do, do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. Então foi um, um apanhado de muitos, de, de muitos instrumentos legais para que pudéssemos encaminhar numa uma direção. Então esse, essa lei que eu estou apresentando, que está na Comissão de Constituição e Justiça, ela faz um resumo disso e simplifica o processo de impeachment fazendo com que, do ponto de vista legal, ele seja o menos traumático possível e, e, não, e suas regras sejam absolutamente definidas para que não haja contestação e atraso no processo. É, exatamente o, o, o meu trabalho teve esse objetivo, né, de polemizar menos o, o, da, da forma é, é, menor possível essa polêmica de, de, de assuntos que não tinham definição legal. Então, eu incluí que qualquer é, fato do primeiro mandato, né, no caso da reeleição, ele seria considerado. Por quê? Porque é, ficou muito claro, está muito claro do ponto de vista político e administrativo que uma reeleição é uma continuação do mandato a suplementação do mandato, é um mandato adicional fazendo parte, complementando o primeiro mandato. Então fica muito exótico você não considerar que eventualmente um fato do primeiro mandato não tenha nenhuma relação, nenhuma responsabilidade criminal ou política em relação ao segundo mandato. Então isso vai ficar, ficou claro nesse projeto se for aprovado e resumindo, o primeiro mandato, qualquer fato acontecido no primeiro mandato, tem total responsabilidade semelhante ao mandato que a pessoa, que o governante estiver exercendo naquele momento. O pedido de impeachment é um fato de, da maior importância. Né? Então, nós tivemos aí, por exemplo, no governo de Fernando Henrique, dezenas de pedidos de impeachment. Não né? E, então, isso passou a ser um, um, um, um, assim, um, uma ação quase que de rotina e, e é indiscutivelmente o processo político e administrativo e, e jurídico mais importante de uma nação é o afastamento do Presidente da República, então precisa, deixo bem claro, que a solicitação tem que ser feita é, por um partido político ou então, no caso, é, por uma relação, ou seja, da mesma forma que você tem a, a, a lei de iniciativa popular, também para entrar com, a, com o impeachment tem que ter também uma regulamentação de iniciativa popular, um número grande de eleitores né, que entendem que, logicamente, tudo isso tem uma liderança, tem um comando, tem uma inspiração, mas que não seja um, um cidadão, pessoalmente, eu, você, qualquer cidadão que. que Possa chegar e dar entrada com um pedido de impeachment. Muitas vezes é uma antipatia, uma, uma, uma questão pessoal, né? e que isso você cria uma insegurança política e jurídica no país né? é, de uma forma absolutamente rotineira. É, nós temos no processo de impeachment chamado fato. Né? Então, no caso, do, da presidente Dilma, nós tínhamos é, é, cinco fatos, que foram cinco processos, que na realidade deveria ser um só. É, os cinco processos deviam ser um fato só, mas foram divididos em cinco. É, cada fato você pode indicar até oito testemunhas. Então, isso deu 40 é, testemunhas, mas tinha um outro. Um outro Outro fato também que daria mais direito, mais oito testemunhas, terminou sendo 48 testemunhas indicadas pela defesa. Então nós estamos limitando a 16 testemunhas, que é um número razoável, um número democrático, né? e naturalmente se você tiver 16 testemunhas para apresentar, um número menor do que 40, você, a, a defesa vai ter o cuidado naturalmente, de selecionar aquelas testemunhas que realmente vão contribuir de uma forma efetiva é, para esclarecimento do processo jurídico. Né? Então, isso faz com que nesse particular ou haja uma simplificação. Por que uma simplificação? Sem prejudicar uh, o aspecto do direito democrático. Por quê? Porque o alongamento do processo de impeachment é um, é um período em que você suspende praticamente as atividades políticas e administrativas do país, então o que nós queremos é que esse processo seja é, é, encurtado né, para evitar esse sofrimento, essa ansiedade e essas expectativas do país. É, todas as condenações políticas no nosso país, todo afastamento de um governador, o afastamento de um prefeito, né, afastamento de um parlamentar, até de um vereador, ele é, naturalmente acontece a inabilitação política. Então, esse processo deveria ter inabilitação política. Quando foi dividido o texto constitucional em relação a esse assunto, condenação e inabilitação foi separado e foi aprovado pelo plenário sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, então, o que criou essa possibilidade, apesar de é, do ponto de vista é, da minha linha de pensamento se conta tanto é que eu estou colocando aqui na habilitação como consequência eu votei protegendo dando direito político na época presidente Dilma por quê porque sempre que você eu me deparo com um direito eu voto a favor do réu né? então a, a minha linha de pensamento não funcionou naquele momento funcionou sim o meu princípio de sempre tomar a decisão favorecendo o réu. Mas havia a controvérsia e agora, caso o seu projeto seja aprovado, não haverá mais. Um... Não haverá mais. Porque, inclusive, isso é uma questão é, é, é, que já existe no país. É? Condenado tem a inabilitação política. Um processo de impeachment do presidente da República, inclusive de um, de um governador. É um processo muito traumático do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista administrativo. Então, na medida em que você tem um texto legal que já é, é, atende também a um eventual processo de impeachment no Estado, você já, também já está resolvendo uma, uma pendência, já está resolvendo uma polêmica que eventualmente poderia acontecer. É o que amadurece uma democracia, no caso, que é o que nos interessa o amadurecimento da nossa democracia, são exatamente essas, esses acontecimentos políticos né, que envolvem muita polêmica. Né? E no momento em que o país passou por dois impeachment, né, é, a partir da promulgação da Constituição de 1988, que tem menos de 30 anos, e já dois impeachments aconteceram, né, então isso mostrou que a democracia que nós construímos a partir da redemocratização do país, a partir de 1984, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser moderada, mas já tem bases sólidas, porque ela ultrapassou esses dois grandes testes políticos.